Fala galerinha, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber TUDO você já sabe né? TUDO sobre essa maravilhosa cultura do Arguile então bora que no vídeo de hoje a gente vai trazer uma marca nova aí do mercado e um sabor que de uns tempos pra cá tem virado cargo-chefe de algumas marcas, né? Muitas marcas surgiram no mercado aí nos últimos dois meses foi até muito estranho eu creio aí que as marcas estavam se preparando para lançar ali no segundo bimestre ali do ano, aí com a pandemia todo mundo deu uma atrasada, acabou que do nada lançou umas 500 marcas, eu nem sei mais quanta marca que lançou, teve FM, teve Urban, teve Ivi, é, eu acho, Zorra, teve muita marca que lançou é, nesse últimos dois meses aí, e a maioria dessas marcas, trouxeram um sabor que dá até um tempo aí que tava fazendo falta no mercado. Um sabor que é, o público clamava muito, um sabor muito adorado por todo mundo que, né, fuma no vape também. Um sabor que galera curte muito. Então, com certeza, é um sabor que tava faltando aí, que é o sabor de... Continua com a gente que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Bora! Tô muito misterioso hoje, muito misterioso, ainda não voltei com a essência, porque a gente tem que conversar sobre esse sabor. Porque com certeza eu tava até me prendendo um pouco para não fazer review, não trazer review de um sabor desse aqui pro canal por agora, porque como eu falei, teve um boom de marcas no mercado e a maioria delas trouxe um fumo desse sabor, beleza? E aí, com certeza, vocês já devem ter visto muitas reviews por aí, nesse YouTube, nesse Brasilzão Vironil, que é o sabor de uva. E aí, uma dessas marcas, a Blackjack, trouxe pra gente Grape King, certo? Então, a marca Blackjack lançou no mercado brasileiro, junto, como eu falei, com outras marcas, e um dos seus sabores iniciais, dessa primeira leva de sabores, tá virando moda aí as marcas lançarem com bastante sabores, né? É, foi a uva, que também, como eu falei, a Urban trouxe a sua uva, a FM trouxe a sua uva, a Black Jack trouxe a sua uva. Eu acredito que a Azor também tenha trago, porque como eu falei, é um sabor que o mercado clamava muito. E aí acabou que, né, na, se organizar direitinho, todo mundo lança a mesma essência na mesma hora e a gente fica enjoado. Mas vamos ver se essa uva é realmente boa, se qual é dessa marca, né? Mas o principal é saber. Realmente agora o mercado brasileiro tem uva. As uvas brasileiras, né, as essências de uva brasileiras vieram com força, realmente vão fazer diferença no mercado, vão abalar aí as estruturas. Então, vamos ver tudinho aqui para vocês. Bom, Blackjack chegou aí no mercado, trouxe alguns sabores hitos, bem legais, a gente pode trazer outros aí. E eu adquiri essa Grape King aqui, porque como eu falei, Uva, né? Tá em destaque. Então a gente tem que ver de qual é. A caixinha, né? Muito bonita. Na real, a galera da Black Jack tá de parabéns. Deixa eu botar aqui pra focar. Viu? Ó. Oh. É uma caixinha muito bonita. Veio nessa pegada de baralho. Black Jack é um jogo de baralho, se você não sabe. Jogaram muito em cassino, assim como o bom e velho o Poker, o o 21? Black Jack é o 21. Black Jack é o 21. Então é, conhecido popularmente aí, dadas as devidas proporções de regra, como 21. A gente tem aqui um, acredito que um valete, eu acho que essa figura aqui é o valete do baralho, não sei. Ou o rei, é, fumando um delicioso argolas, beleza? Blackjack, ruca, tabaco, tem até ó uma bandeirinha do Brasil aqui, um easter eggzinho no meio aqui. Muito show, caixinha muito bem feita, muito bem feita mesmo. Aqui a gente tem um negócio legal que eu tô percebendo na maioria da, não na maioria, mas eu comprei é, a FM e essa daqui, né, dessas nova leva de essências que lançaram essas novas marcas e tem uma tendência as marcas não estarem utilizando o lacre, é aquela famosa eu chamo de camisinha da essência, né, um plásticozinho que fica em volta. Isso ao mesmo tempo que ecologicamente é bom mas a gente tem que, né, provavelmente as tabacarias vão ter que se adaptar, armazenar o fumo de uma forma melhor, né, pra não ter, correr o risco de explodir aqui dentro e vazar o melaço, enfim. É, e você ter certeza que tá comprando um produto original, né, então com o lacre a gente tem certeza que ninguém violou, ninguém trocou o conteúdo aqui dentro e tudo mais, porém sem o lacre você tem que confiar bastante na sua tabacaria. Mais caixinha bem legal, aqui a gente tem é, Grape King aqui em cima, e aí tem essa continuação, assim, como se fosse um lacre. Eu, na primeira vez que eu li, eu achava que era aqueles adesivos, né, pra você rasgar aqui, mas não. Aí pega aqui, tá aqui, o tabacoso, certo? Abrimos, ó, bem bonito, um pacotinho bem legal, bem tranquilo de abrir, eu tinha aberto antes. Bem, bem tranquilo de abrir, tem umas fumaçazinhas aqui, blackjack, muito legal. Esse trabalho com identidade visual, com cuidado na caixinha, é uma parada muito massa. Eu sei que às vezes a gente falando aqui pode parecer baboseira, vocês querem ver o fumo e tal, mas mostra o cuidado que a marca tem com o seu público. Então é muito legal a gente reparar nessas coisas, porque com certeza, é, se a marca se preocupou em ter uma caixinha bem desenvolvida e tudo mais, é, o nível de preocupação com a essência a gente supõe, né, às vezes não é, às vezes tem aquela pessoa bonita que no fundo, né, é horrorosa, mas a gente supõe que a marca tenha tido um cuidado bem legal com o tabaco também, né, com a essência. Beleza? Vamos montar o Roche, vamos fumar, vamos ver de qual é desse tabaquito. Bom, vocês viram aí alguns takes, né? Deu de montando e tudo mais. E vamos ver, falar aqui, né? O que que eu achei desse, das primeiras impressões aqui do tabaco da Blackjack. É um tabaco que parece ser bem interessante. Ele não tem um acúmulo de melaço grande. Inclusive, eu achei ele relativamente seco. É um tabaco muito mais puxado para o oleoso. É, vocês viram aí na minha mão que, tipo, não escorreu nada, não é um tabaco que eu acredito que vai escorrer. A gente estava falando sobre, por exemplo, escorrer na caixinha por não ter aquele plástico e tudo mais. Eu acredito que bem difícil que é, escorra aqui um melaço, porque é um fumo, um tabaco muito mais puxado para o oleoso, né? uma essência muito mais puxada para o oleoso e sem nenhum corante. Isso. No cheiro... uva né Grape King uva obviamente tem um leve é, mentol né não mentol tipo o sabor da menta eu sempre falo isso aqui o mentol de ter uma leve refrescância né uma essência refrescante e a uva não me pareceu tão fiel à uva mesmo porque para mim aí é uma percepção muito mais minha quando eu sinto uma essência de uva eu busco muito mais o, o cheiro da casca da uva, né, sentir aquele um pouco mais é, forte, né, um pouco mais pegado, não tão doce assim, mas a uva é uma fruta relativamente azedinha, vai, é, é tranquilo. E aqui eu não sinto muito, eu sinto, também não é uma pegada balinha, mas não achei uma uva tipo uau no cheiro, né, vamos ver aqui. E tem esse mentolado, esse mentol, que eu achei bem interessante. De fumaça da Blackjack bem tranquilo, mesmo não tendo esse melaço todo, é porque o melaço tem a glicerina ali que ajuda na, na produção da, da fumaça, ela tem uma quantidade de fumaça bem interessante. Sinceramente, ainda não é uma uva que me surpreende, né como eu falei, para o padrão que a gente tem. É, no mercado isso antes desses de todos esses lançamentos né para fumo de caixinha é uma uva tranquila boa é melhor do que algumas uvas por exemplo que a Zomo tem é, é melhor do que outras uvas de fumo de caixinha que eu já provei mas ainda não é aquela coisa eu sinto uma pegada um pouco mais doce o sabor não é tão presente da uva, o mentol, por exemplo, é muito mais presente, na minha opinião, muito, muito mais presente. Mentol e a uva lá no fundo é gostosa, porém, como eu falei, não é aquela coisa, né? Não é uma uva que brilhou tanto os meus olhos. Mas eu gostei da, da, da proposta da Black jack né, trazer uma coisa mais mentolada e tal, dá muito certo no Brasil. É, o tabaco me parece ter uma resistência bem tranquila, bem legal. É, não tá queimando aí, tá bem de boa. Estou fazendo o controle aqui suave na manha. Bem de boinha, tranquilaço. E é bem de boa, mas como eu falei, não é aquela uva que a gente espera pra caralho. Uva, papo... É um fumo legal, ok? Não é um fumo ruim, de jeito nenhum. É que não é tão intenso quanto o cheiro e não tem uma pegada tão uva, é, casca da uva, uma uva um pouco mais azeda, assim. Mais fiel à fruta. Mas também não tem aquele gosto de tande, não, tá, gente? Porque, puta que pariu, tô cansado de fumar fumo de uva e ter gosto de tande. Tem gente que gosta, tudo bem, eu até gosto, mas... Cansado. Hashtag cansado. E é isso. Vamos ficando por aqui, nesse videozinho maravilhoso. É, quero pedir para vocês, se vocês viram até, o vídeo até aqui, gostaram, querem vídeos nessa proposta, por exemplo, de uva, né? Às vezes a gente pode trazer um comparativo com as uvas que lançaram no mercado para vocês saberem qual a minha preferência, o que, que cada um está apresentando ali, a gente pode trazer. Então peço já que você deixe seu like, deixe o um comentário aí, se inscreve no canal se você né, chegou aqui por acaso ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais que vão estar tá passando aqui na tela, mas também vão estar tá na descrição. E na descrição, como sempre, de praxe, tem os nossos patrocinadores, parceiros do canal. É Republic Inc, com essa stem maravilhosa Beatriz, tá vindo muita coisa por aí Zain Ruká, essas piterosas maravilhosas que eles ofereceram pra gente e são incríveis, muito boas Se você é de Brasília, tá precisando de alguma coisa pra sua sessão ou até mesmo alugar um nargue pra você curtir aí na sua casa Narg em Casa também aqui na descrição, parceiros aqui do canal, parceiraços, maravilhosos, atendimento incrível, entrega incrível tudo incrível, gênero incrível, tudo maravilhoso, tudo bem. Agradeço demais você, agradeço demais você estar acompanhando aqui, agradeço todo mundo, vocês que fazem esse canal continuar, vocês que fazem eu vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, porque eu amo isso e eu amo né, as, estar sendo acompanhado por vocês e estar trazendo isso pra vocês, beleza? Então é nóis, valeu, falou, fui, bora, eu não despedia se, se é sempre uma parada difícil, falou.